E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Terraria, é um RPG de ação e aventura, como descritos aí na internet, para muitas e muitas plataformas, para geração anterior e atual de videogames, para PC, né? até para Linux. A gente estava aguardando sair o um update 14, né? 1.4, um update bem robusto para vocês que não jogam Terraria há muito tempo e gostaram, dá uma olhadinha. Tem muita coisa nova, mas como a gente nunca jogou, esse vídeo não vai mostrar muito, nenhuma novidade, né? a gente só vai brincar um pouquinho. A gente vai criar aqui um novo personagem, né? a gente vai jogar no softcore, tem várias possibilidades de menino ou menina, menino ou pedida, várias opções de cabelos, roupas, bem customizável o personagem, viu? você pode ser azul, pode ser é azul então. Cabelo. Tá bem, vamos colocar aqui, você também define a roupinha. Acho que eu não estou vendo muita diferença, viu? Confesso que eu não... agora eu vi. Tá ótimo, então tá aí o nosso bonequinho, vai se chamar Sheldonzinho. Ele é bem pequenininho. E bora jogar com o Sheldonzinho. A gente tinha criado uns mundos, mas não deu certo o nosso vídeo com nenhum deles. Vai assumir aqui um mundo pequeno, no normal e aleatório. O tamanho do mundo não importa, ele tem sempre o mesmo número de biomas, e o que importa é aqui, né? Se eu não me engano, o Journey é tipo o modo criativo, né? E do normal pra frente é o pra valer. Isso aqui também dá uma ajudada na, na tragédia, que pode ser o jogo. Não é um jogo fácil pelo que eu pude entender. É um jogo de craftarias. Ah, tá formando aí o nosso mundo. Beleza. Tá aí que bonitinho o nosso personagem. Tem este menino aqui, Thunder, de Ele conversa com a gente e vai nos auxiliar ao longo do jogo. Nosso personagem é equipado com uma espada, uma picaretinha e um machado. É um jogo de craftarias, então a gente tem que ir arrebentando o ecossistema, né? no caso, vamos desmatar aqui uma pequena área, muito bem. Eu vou escolher este lugar para a gente começar a nossa brincadeira. A gente vem aqui faz uma mesa de criação. Através da mesa de criação a gente tem mais e mais receitas do que fazer. A gente pode começar, o nosso personagem ele está apenas com roupinhas normais. Os equipamentos normais também né? a gente pode ir lá fazer aqui uma espada, substituí-la a nossa original também. Um, uma marreta, um martelo, não sei para que serve. E vem chegando já o primeiro inimigo. O nosso amiguinho aqui ele ajuda a derrotar os inimigos. Muito bem, fazer uma casinha muitos recursos, vamos fazer um casinha. Ó, oh, beleza. Não está com uma casa muito bela, mas não é essa a intenção também. Estética, arquitetura, tudo isso a gente no primeiro momento vamos deixar isso para lá, né? Talvez num segundo momento também, porque a gente não manja em nada desse tipo de coisa. Eu sei que para fazer a casinha você tem que fazer essas paredes, senão não vinga. A gente vai fazer de madeira mesmo. Talvez a gente vai só um pouquinho mais de madeira. Tem que ficar perto do banquinho, pra do, da mesa de criação, para fazer as coisas E vai é um ser o nosso objetivo hoje, fazer uma casinha Fazer um... sobreviver a primeira noite E agora o que a gente faz? Ah, tá vamos fazer uma armadura, né? A gente não consegue fazer a armadura Segurando aqui alguma coisa Vou fazer agora uma roupinha Litoral de madeira, camisa oh, Tá chegando um amiguinho aqui, ó oh. E morreu é, Como a gente fez a espadinha Nosso dano inicial já é um pouquinho mais forte Mas é bem medíocre mesmo assim, viu? Agora que chegar à noite, vocês vão ver só que tristeza e agora? O que fazer? É que a gente tem que fazer. Vou pegar a madeira aqui, ó. Vou sair construindo. Vai. Tá vendo? Uma bela casa. Vocês podem ver conforme a gente vai fechando, vai escurecendo dentro. Tá é bem legal. Ó. Tô bem... Agora a gente vai fazer uma portinha, vamos fazer três, pode colocar os itens aqui no teclado numérico Ó! A gente vai abrir o caminho Colocar mais uma porta Mais uma parede e a gente vai fazer uma separação Construir uma casa para o nosso amiguinho Casa não, um quarto, perdão Só de uma, uma mesa e uma cadeira A gente apanhou muito para entender esses princípios aí né? Toda uma, uma tragédia antes da gente chegar nesse, nesse ponto a gente derrotar os slimes, a gente ganha um gel. E é possível... É possível fazer essas tochas tão estão meio na parede, assim, que bizarro, né? Tá aí, tá feito. Agora vamos brincar de sair atando os bichinhos. Até escurecer, a hora que escurecer... A gente vai tentar fazer outras coisas. Eu só vou fazer um desmote até escurecer. Bom, já está escurecendo. É, a gente pode notar que conforme derrota alguns bichos caem umas moedinhas. Eu não sei ainda para que serve. Mas com certeza... A gente deve encontrar algum comerciante aí pelo caminho. E ele deve fazer vendas né? Muito bem. Agora que está acontecendo, vamos brincar com a picaretinha, a gente vai começar a cavar Podem ver aqui O nosso amiguinho ele toma dano dos bichos Mas não, é, não precisa se preocupar se por acaso ele HP zerar depois ele meio que renasce. A gente também. Você não morre perde tudo. Você só, só toma um leve desacerto. A gente pega o terceiro material do jogo, pedras, né? Só que está muito escuro, né? Está muito escuro. Vamos fazer mais, mais tochas Vou colocar no 9 dar uma iluminada aqui no ambiente Você pode colocar no chão Ou nas paredes A gente colocou uma mais, né? Beleza! Tá vendo quando chega a noite nosso amiguinho, ó. ele deveria vir pra cá, mas tá bom Talvez ainda não seja noite, definitivamente Um marco que mostra que, que a noite é a mudança total da música Agora tá de noite Tudo bem. Vou fazer o seguinte Vou brincar de explorar A gente cavou um pouquinho ali, mas normalmente você consegue encontrar Um buraco já aberto Eu quis aproveitar a noite Mudou a música, agora sim está de noite Vou a escutar os monstros A gente está sendo atacado por algo, está muito escuro não consigo ver, não sei se vocês vão conseguir ver Deixa a gente fugir né? tá. Deixamos cair nosso dinheiro Os mortos por um olho demoníaco na escuridão o Excesso de confiança, né? O excesso de confiança é um problema Eu não consigo colocar a tocha no chão Tipo um zumbi Nosso drop estava ali Olha a quantidade de monstros Aproveitar que tomamos dano e colocar todos no mesmo lado Nossa, nossa, nossa É, a gente definitivamente não manja nada. Depois de muito cavucar a gente não encontrou nada. Então a gente vai para a direita agora. A gente encontrado tipo, um rio. Vamos ver se a gente consegue está melhor agora. É outro bioma, a gente não encontrou aquela bendita caverna que tem em todos os lugares, mas demos uma cavada aí para pegar o fundo muda. Cavada sem muito sucesso. Será que dá pra fazer alguma coisa diferente aqui? Vamos ver. Eu vou cavar mais, vamos cavar mais, quem sabe. Só cavar para baixo. Nossa! <risos> Baita buraco Vou Fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó. isso. Temos um vaso cheio de tochas dentro. Parece que alguma coisa se mexendo ali embaixo. Tem um material diferente aqui também. Pobre! Com certeza que isso aqui dá para fazer coisas mais incríveis. Acho que a gente achou mais uma, uma bela queda. Não. Interessante, hein? Finalmente entendi porque que a gente não consegue colocar. Porque a gente não conseguia colocar tocha na parede é porque não tem parede Vixe, olha isso Tanto de é água que tem aqui Bicho, vixe, deu ruim, hein? O personagem não está querendo colaborar. Dobramos mais um um vasinho. Parece que a terra aqui é diferente. Ah, argila. Faz sentido, né? Já era cheio de água. Muito bem. A gente deu uma escavada boa. Dá uma olhada no que a gente fez aqui. ó, nossa, nossa obra. Então, encontramos alguns... Algumas... O que eu posso dizer? as partes aí com água né, no subsolo, encontramos uns vasos, mas o que eu queria mostrar para vocês, que era tipo um baú, a gente não encontrou. A pena, a pena, mas... A brincadeira é você ir cavando e encontrando recursos diferenciados, nossa senhora, encontrando recursos aí mais diferenciados. Isso. Pra ir craftando e ficando cada vez mais fortão Olha lá, Agora a gente consegue fazer barras de pobre, ó, quatro barras de cobre. será que é possível fazer alguma coisa interessante com essa barra de cobre? Barra de pescar jogo vermelho com argila né? Flecha planejada É, não dá pra fazer muitas coisas <risos> Pô, Acho que é isso né, a brincadeira foi divertida a gente vai encerrando por aqui Agora que eu vi que tem um mapa ali do lado direito né, A gente morreu, sei lá, seis vezes? Nossa, vergonha! Mas fazer o que? Não sei jogar Mas, estamos aprendendo Fica assim pessoal, se vocês gostaram dessa gameplay de terrário Deixa o seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania, recomendações e também o que nos dá na tela Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de tá estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Ó. Viva a amizade!